E aí pessoal, aqui é o Palome Estou jogando as ranqueadas, enfrentando um rio. Lá vai o Hadouken, Hadouki Hadouken de novo, tentando me aproximar. Aqui ah, deu perto quando eu tinha agarrá-lo. Vai, pula aí, vai. Tamanho. Tá Olha deu ver reverso. Agora ela vai eu voltar tudo de novo. De novo. Paciência para agarrar. Ah, é você que me agarrou. Viu o Jorik? <risos> vai. Retrigue! Yeah. Boa! O yeah. que eu pareço, eu não queria dar farofa! Yeah. me aproximar aqui. Vai lá! Se yeah. joga! Yeah. <laughs> Round two! Fight! Strike! Strike! o Strike! dele. Strike! que é? que é? Isso que dá paciência. Gente, tá difícil aqui chegar. Mas deixa eu chegar pra você ver sua vida. É, tinha que dar o aqui dele pra matar. Ah, Rio! Toma, meu poder! Já dá logo o quê? Toma, meu verdrick. Pessoal, peguei o meu segundo personagem, o Embison, para diferenciar um pouco. Em bison que foi? <risos> Round 1. Fight! Vê a júri. Eu tô aqui com o Embison, pra... O M. bison tem bastante golpes que são bons. Alguma coisa aqui. Dá aqui o Frush Counter. Toma aqui meu poder. De novo, farofa! Meu, não tô conseguindo punir. Essa menina tá foda. Eu preciso fazer alguma coisa agora. Ah, deixa eu te pegar pra você ver. Doida. Inferno! Ô, oh, Júria! <risos> que dançadada! O <risos> oh, ainda me agarrou pro outro lado. Jogando. Pronto, não cansou, não. Ah, vou perder! Ai, que raiva que ela não, não deixou fazer nada. Meu, não vai ficar assim. Na próxima eu tenho que ganhar. Deixou com o cara errado. O Zangief tá descansando. Em casa. Enquanto isso aqui tá apanhando. Ah! Chega de farofa! Ah, tá lá. Suí com tudo aqui, senão essa mina tá demais. Quando é a farofa, é a estrela, ó. Toma. Ah, meu, foi por baixo. R. É Você que eu vou te dar um jeito. E tá difícil de punir, né? mas deixa eu pegar um jeito aqui. Você vê. Eita. Ai, não para. Toma mais um pouco. Meu, tem que ir pra cima Senão eu tô ferrada A menina não para Eita Quando eu ia fazer alguma coisa Dá farofa Toma aí minha magia Tô scout na sua cara Um combo bonito Chega de estrela seu amigo, não! Eu sou do mal! Toma! Fica quieto! Poxa vida, não deu remete. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal, comentar, deixar seu like. Então, até mais. Tchau.